Então, você quer começar a jogar jogos de luta, mas o preço dos jogos de luta na Steam é muito caro. Sem problema. Existe uma solução acessível para fighting games chamada Fightcade, no qual você pode jogar fighting games antigos com uma estrutura online excelente chamada Rollback. Vá no site fightcade.com e baixe a versão que corresponde ao seu sistema operacional. Depois de instalar, crie uma conta. É rápido e pode ser feito de dentro do Fightcade. Mas antes de prosseguir, você precisa dos arquivos dos jogos. Digite Fightcade.json no Google e siga as instruções do primeiro link. Confia em mim. Copie os arquivos que você baixou desse site para a pasta Emulator dentro do Fightcade. Depois de instalados os jogos, escolha um jogo, vá em Test Game e aperte F5 para configurar os controles. Depois disso você já pode jogar. Aqui é o Nuclear, espero ter ajudado e bons jogos.